Olá pessoal, meu nome é Vinícius Sereda, sou gerente de produtos aqui na Simpress. Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre o um novo desafio no nosso Simpress Lab, que é o nosso programa de inovação e aceleração digital da Simpress. Nosso desafio é encontrar uma solução de IoT que nos ajude a gerenciar os nossos dispositivos, como multifuncionais, impressoras, desktops, notebooks, smartphones, tablets, impressoras térmicas portáteis, coletores e outros dispositivos da nossa plataforma SaaS. Nossos principais desafios e requisitos são 1. Um, ter uma plataforma gerenciada e em nuvem que nos possibilite gerenciar todos os nossos dispositivos e aplicar regras de configuração de acordo com cada um deles, pois cada um tem uma configuração e necessidade diferente. Uma impressora multifuncional pode ter regras diferentes de um notebook, por exemplo. 2. Apresentar as principais informações de inventário desse dispositivo, como localização, Dados do usuário que está utilizando o produto, dados do cliente, número de série e outras informações interessantes para a gestão desse dispositivo. E três, apresentar um dashboard de relatórios com informações importantes sobre a vida do dispositivo, como nível de utilização da bateria, conexão de rede, falha de seguranças e outros pontos que são importantes no dia a dia da gestão desse item para o cliente. Se identificou com essa oportunidade, se o startup tem uma solução que possa contribuir conosco? Vem fazer parte desse programa de parceria e inovação que é o nosso SimPres Lab. Aqui embaixo você encontra as informações necessárias para se inscrever. Vem participar com a gente.